Ai, ai. E aí, sir? E aí, tudo bem? É, tô nojento, né? <risos> que coisa boa. Tô maravilhoso, né? Pô. Ser eu é a melhor coisa que existe. Na é verdade. Ser eu é a melhor coisa que existe. Boa. Eu acho que sim. Para tudo que existe, você é o parâmetro. Uhum. Então, ser você é a melhor coisa que existe. Evidentemente que o contrário também é verdadeiro, né? Sim. Mas sim. a gente ignora. É, porque se tudo que existe eu sou o parâmetro, então... Eu também sou a pior coisa que existe. Uhum. E para ir para o mais bom possível, eu também avanço para o pior possível. Por causa do contraste? Não, por causa de uma questão natural da própria ciência e da física. O universo é o Big Bang, não é? Uhum. a partir do, do, do início se tem a continuidade Sim. mas você acha que só vem, vem para você a continuidade, ou o tempo vem em direção a você e a todas as coisas que compõem o agora você acha que o tempo não vai em uma direção contrária? Entendi. sendo que tudo na natureza tem um ponto e contraponto Uhum. Não é? Não tem a matéria escura? Sim Não tem as partículas com é. pontinho para cima e pontinho para baixo? Uhum. Não tem a composição do, do, do, dos elétrons Que são compostos de maneira um, De um jeito e um jeito contrário? Uhum. Não, a única composição diferente, se eu não me engano, é a estrutura dos gluons, né? Quando a luz, se show a partícula do fóton se choca ou se divide, ela, compõe, ela é composta por outras partículas também. E essas partículas, elas formam matéria. Assim como a matéria, quando é... é Chegar a um estado crítico, ela se, se une, gerando fóton. Sabia disso? Essa, essa eu não conhecia, não. Se eu dobrar a realidade material, a nível quântico, e dobrar no, a nível, tipo, 9.9999999 elevado a, a muitas, a, a força da velocidade da luz eu tenho uma quebra de dimensões e essa quebra desse toque das dimensões, ou se toque da uma dimensão uma na outra, o que seria quase impossível, gera um fóton. Tchau. O que você acha que faz o fóton sair com tanta intensidade da de uma estrela? O que faz? É, porque a estrela emana, a, a luz emana, os fótons. E a partícula mais abundante no cosmos. E partícula e onda, né? Sim, verdade. Mas se você vê a radiação de fundo, é, são fótons radiando quase que no zero absoluto, não é não? É, mas tem eu fiquei pensando assim, o que faz e eu fiquei pensando, tem uma força que atrai ou oh. repele? Porque pensando nessa... Os fótons, a gravidade e tem a condição da própria matéria, que é a força forte e a força fraca. Tem dentro da própria matéria? Dentro da condição da matéria. A matéria uhum. é uma condição, não é um... A matéria não é um objeto. O objeto e adjeto é o um julgamento humano. A matéria é uma condição do estado, do espaço e do tempo. Sim. Tanto é que a matéria está tá vibrando de maneira organizada devido à condição das quatro forças primordiais. Né? Sim. É o tempo, força forte, fraca e gravidade é agora né, uma outra instância da gravidade quântica ou gravidade imaginária, que é o que tentam explicar dentro da teoria humana sobre a teoria de tudo, né? que é a unificação da, da teoria geral de, do porquinho lá do Einstein e a teoria uh, da, da gravitação quântica que é o que tentam colocar as vezes da física clássica unificada às vezes da física quântica, o que não é difícil. Né? Se você encara a teoria das cordas e estabelece um certo contínuo, a, os cálculos começam a bater. Mas ainda há desafios para os humaninhos. Franca, só voltando lá nas quatro. É tempo. Força fraca e forte. E essa quarta seria a gravidade, a gravidade imaginária? Não, gravidade, só gravidade. Só então, gravidade. A gravidade imaginária é outra teoria que faz parte da teoria da unificação da, da, da física. Ah, beleza. Que seria essa aplicabilidade das leis da física clássica. Do comportamento da gravidade a nível quântico. Né? Beleza. É, e aí... Por que, que eu estou falando isso? É, por quê? <risos> Porque o mundo é místico. Sabe, todas as histórias dentro de histórias, dentro de histórias da realidade de cada um, uhum. isso é misticismo. Você já parou para pensar? Isso é misticismo? Sim. Hum. Porque são histórias dentro de histórias. Por exemplo, a, a conformidade da tendência tecnológica humana a servir aos humanos. Uhum. Você já viu como que a tecnologia e a própria física tende a ter uma aplicabilidade prática para os humanos? Sim. Você pega uma placa de circuito, você pega a condição da tentativa de condicionamento do circuito elétrico dentro da, das, das linhas da, de caminho da, da, da própria energia, para fazer com que aquela energia fique condicionada e não necessite de vários núcleos de processamento. Que é a grande descoberta do circuito integrado, não é? Uhum. Aqui a engenharia é, eletrônica, é nóis, é nóis! <risos> Pode procurar o trânsito. É, nós. Aí, você... Por que que serve aquilo? Por que que serve os componentes químicos dentro do diodo, dentro de todos os componentes eletrônicos? Porque você condiciona o fluxo de energia ao ponto de ter um padrão energético aonde você não necessita de... É, processadores para processar aquelas informações e condicionar a energia de maneira específica. Porque o que é um processador? Um processador nada mais é do que um processo de fluxo de energia baseado em pulsos. Então você tem vários pulsos que dentro de uma engenharia é, eletrônica, elétrica, você condiciona aqueles pulsos para ele gerar opções inteligentes. Mas, na verdade, são pulsos é, condicionados. Então, quando você dá um comando no computador, ele está fazendo milhões de pulsos, milhões de padrões, para te dar uma condição para executar uma tarefa. Mas é uma tarefa pré-selecionada dentro de um fluxo pré-estabelecido no funcionamento do núcleo uh, que percebe 0 e 1. Um. Ok. Ok. Até aí você sabe que todos os comandos possíveis são padrões e fluxos dessas informações pré-determinadas, onde a unificação desses fluxos dão um resultado específico dentro do que aquilo foi programado. Então, o funcionamento do núcleo de processamento de um computador, entre aspas, normal, em, ali dentro do, do, da condição de nanômetros, né? Você tem ali os, os uh, microprocessadores a nível de nanômetros, né? No tamanho dele, chegando a 3, 4 nanômetros hoje. O que é minúsculo, você tem trilhas de processamento que, que ou deixam passar ou barram energia. Então você consegue fazer a energia passar dentro de um componente físico e químico, fazendo, dando uma condição entre literalmente o fluxo de acender luzinha, apagar luzinha. Acender luzinha, apagar luzinha. Uhum. Sabe aquelas calculadoras bem antigas onde você arrasta os pininhos? Sabe, você arrasta os pininhos para chegar no cálculo? sim. Uhum. É literalmente uma calculadora é o, o nome ábaco, daquilo? É o ábaco, ábaco, é. Uhum. Então, aqui, aquele princípio de funcionamento é o mesmo princípio dos processadores físicos. Uhum. Agora, você tem um, processador, um núcleo de processamento quântico, onde você tem 0 e 1, um, 1 um e 0, e 0 e, e talvez 1, um, e 0 e 1 um, e talvez 0. Onde você tem cálculos probabilísticos. Uhum. Ao invés de você ter ou luz apagada ou luz acesa, você tem luz apagada e acesa, luz acesa e apagada. Então você vai fazer um teste para quatro opções. E dessas quatro opções, você tem inúmeras possibilidades para você poder chegar no resultado, para acender ou não a luz. Uhum. Evidentemente que, teoricamente, você vai usar muito mais tempo para chegar no resultado. Na verdade? Sim. Porque você tem muito mais opções. Uhum. Só que você, por questão de probabilidade, você vai chegar no resultado X muito mais rápido. Por exemplo, sabe você já fez a aposta... Uhum. Sabe o que um apostador profissional pensa? Como um apostador profissional pensa? Uhum. Imagina que você aposta um real 100 vezes uhum. e você ganha. Você tem a possibilidade de ganhar no jogo de dados 17%, 17,5% por aí, tá? Uhum. tá? E você ganha ali algumas vezes e, e fala: Não, parei, não vou mais ganhar. Você joga 100 vezes e ganha dez reais. Ah, parei. Você é um cara inteligente, você é uma pessoa inteligente, você paga, tá ok? Uhum. Parece saudável, né? Sim. Não, o jogador profissional sabe que vai ganhar 17,5 reais. Então ele continua. Joga 100 vezes. Entende uhum. a lógica do processamento quântico? Uhum, Entendi. Então, eu tenho a probabilidade de dar um na... resultado. Oi? Uhum. É, trabalho na probabilidade. Na probabilidade. Uhum. Então, eu consigo gerar campos de incerteza. Lógico que o computador quântico serve só para isso. Né? Não dá, é muito difícil você dar aplicabilidade é, doméstica né? para isso, que é um pouco, pouco lógico. é muito mais fácil viver em zero e um do que zero, talvez, né? Uhum você consegue trazer para a aplicação lógica, fazendo uma teoria probabilística. Como um teste no buraco de minhoca virtual, por exemplo. Tá? Você consegue gerar um, uma condição virtual para saber qual a probabilidade de você gerar, um, passar uma partícula, por um buraco de minhoca e ter esse resultado dessa partícula chegar e ver do outro lado. Apenas fornecendo dados sobre como os campos provavelmente iriam se comportar. Então você não tem uma probabilidade, você consegue estabelecer centenas de probabilidades em um computador quântico e saber dessas centenas de probabilidades qual a probabilidade do resultado específico acontecer. Então você tem um campo de vias de... de possibilidades imensas. Uhum. Você consegue fazer, por exemplo, eu tenho 100 operações com, com probabilidades específicas para cada uma delas, para ter um resultado específico de um campo específico no resultado específico. Algo que para um computador de 0 e 1 um, seria, tipo, bug, sabe? Uhum. É, me dá uma... ramificação no sentido assim, é, de encontrar... Caminho, sabe? Isso. É, como isso. se fosse uma... Tá dando uma falhada. Eu não... Será que é aí ou é aqui? É tão Não sei, acho que deve ter sido é. eu aqui. É, fica cada... fundo. Muita energia aí. negativa. <risos> hum. Mas a cada abertura de caminhos ou bifurcação, você abre novos. E aí você desenha como se você, esse, o caminho qual você faz, ele fica, entre aspas, iluminado. Mas ele é uma possibilidade. Exatamente. Uhum. E aí é uma, uma, uma possibilidade que você estabelece como real. Porque é mais fácil para você viver na certeza ou na incerteza. Zero e um. Uhum. Então você estabelece uma continuidade Apesar da abstração da continuidade Que é o mundo real Interessante Porque, porque há também... muitas probabilidades Dentro das probabilidades Sim <risos> Viu como o mundo é místico? <risos> uau Uau e a cabeça explodiu, mais uma vez, na presença uma única do Tranca Rua. Né? Agora abaixa as calças, porque foi demais. Corre para o banheiro, corre para o banheiro. Corre para banheiro, exatamente. <risos> Alguma dúvida depois desse momento genial? Não, tranca, nenhuma dúvida, não. Porque então, você, que... de tantas possibilidades, vai ser só o que você está imaginando, bonitão. Não, e ao, e ao mesmo <risos> tempo, também abre a, abre para imaginar que tem mais possibilidades. Lógico. Então, era isso que eu ia trazer da questão Arrogante, da aplicabilidade do conceito. Né? Arrogante, né? <risos> é, como assim, <risos> não tem que ser dessa forma. Ou um ou, ou exemplo. Eu devo também, fazer. Né? É, mas o um e 0 também eu fico pensando assim, ou é isso ou é nada, né? Tipo assim... Exato. A... É. E às vezes tem outros... Outras, outras nuances de caminhos ali, sabe? Sim, exatamente. É, e outra, talvez seja uma dúvida, uma complementação, porque não necessariamente precisa ser por aquele caminho que eu estou imaginando, mas... Pensando que, que eu estou saindo de um ponto A e B, é, saindo de A indo para B, né, eu posso desenhar várias formas de chegar é, nesse, de, né, de A e até B. B. Sim. E, e isso não impede né, o resultado. Assim, eu... Tanto não impede o resultado, mas tem as tendências cósmicas, né? Sim. É, São as é... variáveis que você estabelece. É, mas até pensando nessa ideia da probabilidade da aposta, né? Vão ter caminhos que vão ser mais prováveis. Isso. E aí e você, você tem sim. dentro dessas condições, os fatores do ambiente, leis uhum. cósmicas e condições dos próprios espécie. E, e entra nesses parâmetros o meu próprio gosto? Seu meu gosto? gosto? Lógico. Quando você estabelece isso como importante. Do contrário, eu vou ficar nas, nos outros parâmetros, certo? Eu sempre tenho um nível de, de, de parâmetros importantes ou não importantes. Por exemplo, meu gosto não é importante, do outro é mais importante, isso já é um parâmetro. Ah, perfeito. Entendi. Mas não é o parâmetro. não Chega a pessoa falando, eu penso, as coisas acontecem. Tem essa coisa do misticismo quântico, é um parâmetro. Inúmeros parâmetros, são muitas condições, sabe? É muito mais fácil a pessoa sair pelas leis do cósmico, do cosmo, uhum. do que ela ir para o misticismo achando que ela é especial. Ah, tem sim. Uhum. sim, sim, A necessidade Concordo. de uma certa neutralidade para poder perceber a, com racionalidade o fluxo. Uhum. Ah, meu desejo importa? Importa muito. Mas além dessas importâncias, desejo alinhado com o fluxo das, das coisas, que a probabilidade de seu desejo acontecer é muito maior. Sim. Por exemplo, como é que você vai ter um iate pensando na falta? Aham. Uhum. Na verdade, como é que você vai ter um Land Rover pensando que Land Rover é coisa de, de, de, de, de gente ruim? Aham. Uhum né é o famoso inveja que te leva ao contrário ah eu quero um Land Rover você viu como eu tô falando bonito Land Rover <risos> <risos> mas eu quem tem Land Rover eu tenho inveja eu não quero que ele tenha então uhum. como é que isso vai construir algo positivo para mim sim é uma questão de, de probabilidade não faz sentido É, não seja burro, seu burro, é bem assim, sabe? Aham, uhum, entendi. É, não... é porque tem uma... tem uma virtude, né? Também. Exatamente. Tem uma é no... você é o seu misticismo, é você ter é o seu místico. Falo, vou, vou não vou dançar na música, porra. Show. Vou dançar na porra da música. Não sei se você sabe o significado de místico, né? de esotérico, né? Você sabe? Acho que pela essencial, não. Tem um senso comum, acho. Mas... É o conjunto de tradições e interpretações filosóficas de doutrinas religiosas. O que é a religião? A religião é a filosofia que te une uhum. ou tenta, né? Ao, a Deus? O que é Deus? Deus é tudo. Não é que a religião, eu sabia por causa da origem do religare, né? Exatamente, Deus é tudo. Uhum. Como que eu te religo a Deus? Como eu não te renego, né? É, é. Como eu, como eu aí... nego a Deus? Eu nego a Deus indo contra os códigos da vida. Uhum. <risos> Maravilhoso, fala aí. Sim, maravilhoso, Tranca, com Exatamente, exatamente. Acenda uma vela, não sente em cima, começa a sentir de vontade, só acende. É muito é. fogo no rabo, Tranca, é é vai, vai dar um incêndio. <risos> então é isso, paz para você e até a próxima. Gratidão, Tranca, até a próxima.